Ayrton Senna fica mais próximo da Fórmula Indy. O piloto brasileiro tricampeão mundial de Fórmula 1 testou ontem o carro de Emerson Fittipaldi da equipe Penske Chevrolet. E Senna gostou do carro. Acompanhe as imagens que são exclusivas da Rede Bandeirantes. Tudo pronto, chega o grande momento. Ayrton Senna faz o seu primeiro teste na Fórmula Indy. Numa pista um pouco lenta e estreita que não permite grandes arrancadas mas mesmo assim, ailton conseguiu atingir uma boa velocidade e curtir um pouco a emoção deste momento. O que, que você sentiu? Eu acho que carro de corrida é uma droga, né? No sangue da gente. E quando eu cheguei já perto aqui, já comecei a sentir aquela sensação muito especial no que eles Fizeram o motor funcionar para aquecer o motor. Lembrei do tempo dos turbos da gente lá na Fórmula 1. Então, acho que o vírus começou a se movimentar, acordou né, dentro de mim, ele estava meio adormecido. Para nós é um dia histórico ter o Ayrton fazendo a primeira experiência com o Indy, sentindo, como ele falou, é importante se sentir e gostar. E eu acho que o Ayrton gostou muito. Gostou muito e eu tenho certeza que mais dia, menos dia, ele vai estar tá aqui com a gente na Índia.